Se você está sofrendo Neste mundo De ilusão Se você quer Alegria Dentro do teu coração Pare um pouco Pra pensar Tem alguém A te esperar Esse alguém Hoje pode Te ajudar Se você está Sofrendo nesse mundo de ilusão, se você está chorando. Tem mais solução. Te apresento